Valendo Bandeirinha tradicional Time verde contra o time sem colete Mas dessa bandeirinha Vai pontuar Fazendo o toque do vôlei Vai fazer o ponto isso agora É Rebatendo a bola Isso, isso, isso Toca e segura, isso aí Até chegar no seu campo lá Isso aí ele só pode ser pego se perdeu o domínio da bola, enquanto ele não perde a bola, vai lá fazer o ponto. Isso. ultrapassa o meio, aí 1 um a 0, marca o teu ponto lá do bambolê. Okay. A criança que ainda não tem o domínio ainda do toque por cima, pode segurar a bola rebatendo pra cima. Pode andar sem, com a bola segurando, só pode andar com a bola no ar, tá? Faz o toque pra andar, beleza? Isso Vamos completar As bolas disponíveis Aê Três, ok, ok Vamos começar a nova, nova etapa Nova partida Aí, opa Boa, boa Opa, Pedro passou Opa Boa, ponto, ponto, ponto, boa boa, boa, boa, boa, ponto, ponto, ponto. Aí. Boa, ponto, ponto, ponto, ponto, ponto. Acho que foi de bandinho aqui, de bandinho, já vem três. Não pode atrapalhar, não pode atrapalhar. Agora calma, segura lá, ó. ó. Boa, uma já foi. Duas, mais uma só, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá a bola da Paula Aê, rapidinho deu três, rapidinho, rapidinho Troca defesa e ataque, troca, troca, troca, troca, troca, troca, troca, troca, troca.